To American English, I'm James Gardner. Today, eu vou ensinar a diferença entre this, that, these and those. É muito bacana, muito fácil, bem mais fácil do que em português. Português é complicado, nem né? eu sei eu acho. Então, vamos lá? This book. Então, isso, é, é, isto, essa, esse, esta, todos, esses. Essas palavras são usadas para this, porque está perto. porque it's close, so it's this book. Se está longe, é aquilo, aquela, that book. Só uma palavra. This, é quando está é perto, and that, quando está longe. That book. That's, book. that's a good book, that's a good book, that's a good book. Yeah, I like that book. Agora, these books are cool. Estes, livros, então, estes estas, todas as formas que você tem para falar em português é complicado. But in English, these, é perto to these, quando está longe, aqueles, those, those books, those books are awesome. This one, Goosebumps, is great for nine, ten-year-olds, uh, often like that, that book. So, let's review, vamos revisar. This ball, tá perto. This ball, it's close. It's close. It's close. That ball, é mais longe. That ball, these glasses, these glasses. Those glasses are cool. So, so isso, fácil. Por favor, inscreve-se, curte-se. É para continuar recebendo mais videos. Again, my name is James Gardner. Thank you for watching American English.